a mais um episódio da nossa saga de Minecraft. E hoje eu tô aqui no Minecraft, onde Joy foi para o Nether. Pra você que não sabe o que é o Nether, vai ficar sem saber. Você vai descobrir. Porque hoje nós vamos em busca do Nether. Então, já deixa o seu like, inscreva no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. E, e por que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu, coisa que dói, pelo amor de Deus. E se eu não me engano, o dia em que tá saindo esse vídeo é o meu aniversário, velho. Caramba, eu tô gravando vídeo até pro meu aniversário. Eu tô tão adiantado que, velho... Deixa eu ver se tá gravando pra não tá falando direito. É que eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de maio. E o vídeo já é pra dia 3 de junho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se a câmera tá torta tá não. Beleza. Vamos lá. Então também faz parte da nossa comunidade de membros aqui do canal. E eu tenho várias coisas novas para contar para vocês. Olha, é o cachorrinho. Pra você que não viu o último episódio, eu encontrei diamante. E outra coisa, eu fui minerar numa savana que eu encontrei aqui próximo da minha casa. E eu encontrei. Vocês vão descobrir! Doze diamantes. E eu tenho duas novas construções. Não, não essa. É só... Ah, vamos lá. Vamos de novo. Vamos lá. É. De, eu não dormi nem, né? então tá bom. Beleza, deixa eu tava de noite na hora que eu comecei a gravar, se não me engano. Então vamos lá. Vem, você. Ainda não tem nome Mas fica até o final do episódio que eu vou dar nome pra ele Ele já tem até nome Só que eu ainda não coloquei a minha dele. nele Nossa, minha voz tá rouca demais Meu Deus Então, vamos lá Eu vou descer Porque agora nós vamos para o porão da minha casa Da nossa casa, né? Porque agora tem um novo integrante da família, né Godinho? Vamos lá Essa eu apresento a vocês A sala de baús Do... Bill World Ó, tem até um negocinho aqui, ó Quando eu liberar meu mundo pra vocês, quando nós chegarmos a mil inscrito. Então chama seus amigos Se você quer jogar no meu mundo Cheio de construção, vocês podem fazer qualquer construção Eu vou deixar liberado pra qualquer construção E eu vou reagir aqui no canal Então vamos lá Ó, seja bem-vindo à sala de baús Do Bill World Então vamos lá é, Eu fui lá naquele portal que eu consegui o diamante E eu peguei obsidian Porque eu fiz isso daqui, ó Aí eu peguei mais diamantes, onde eu, aqui eu tenho 12 diamantes e 9 ouros porque eu peguei aquele bloco de ouro que tava lá, aí eu vou usar essas name tags agora, pra dar nome ao nosso querido bichinho, e eu já peguei as cartas que estavam aqui, ô bichinho, bichinho, e hoje primeiro vamos fazer aquela, ô, vem, fica aqui, hoje papai vai fazer um, como é que eu posso dizer, como é que é um nome? Um negócio de fazer feitiço? Feitiço não, pelo amor de Deus. É, de encantamentos, cadê? Tá aqui. Eu preciso de obsidian, já tenho. Um livro também já tenho, só preciso de diamantes. Vamos lá. Eu preciso desses diamantes e já vamos fazer nosso querido, né? Nosso querido, né, vestinha? Vamos lá, vamos fazer... Deixa eu ver aqui, tá aqui. E fizemos. Então, Deixa eu só arrumar um canto aqui pra colocar esse negócio Deixa eu ver aqui um lugar É, vai ser aqui mesmo, deixa eu pegar a picareta Ah, eu não vou usar, ficar só usando Minha picareta Vamos lá, eu preciso de várias coisas Isso, pega a pedra Boa brinca, nossa, terra Ah, meu pai, é terra Ah, nada não, vamos lá Coloca esse negócio aqui Olha, ah, meu pai é terra, eu vou tirar esse, cadê? Acho que eu vou colocar aqui Tirar esse negócio aqui. Colocar lá em cima então tá bom, vamos lá Que feitiços eu... Ah, não Eu preciso de Eficience Eficience E mais fichas. Então beleza, eu vou pegar Lápis Lazuli naquela É, naquela savana E já volto Galera, voltei E bom, eu peguei 30, 30, 30, 30, 30 lápis lazuli Então vamos lá Ai, nossa, eu vou gastar experiência Eu vou ter que matar bicho Ai, meu pai eterno é Ah, pra você que não viu, eu tava subindo Eu tive que criar isso aqui, porque isso aqui tava atrapalhando Eu abri a porta pelo botão Então eu tive que fazer parkour Então, ah, beleza, vamos Vamos logo Eu preciso de feitiço pra poder ir pro net dele Vamos, vamos, querido isso, que no próximo episódio já vamos entrar no Nether Do Nether, isso mesmo Vamos pro Nether e vamos fazer muitas explorações Vamos lá Lápis Lazuli Ah não, não, não, sua mula Pera aí, calma Eu preciso de... Eu vou fazer algumas coisas com o meu diamante eu, só, eu não vou ficar só gastando porque no próximo episódio eu vou chegar com mais Porque eu vou ter que buscar mais Vamos lá, que eu, que eu, preci... eu preciso de armadura Ai Vai me custar isso tudo não, agora não Vamos fazer uma espada Que é o mais importante, tecnicamente um dos mais importantes Sobrou seis diamantes Três uh. Será que dá pra fazer? Dá, eu vou gastar tudo Mas vai valer a pena Próximo episódio eu vou chegar com... Ai, não, não, não, não, não, ai, gastei Pronto, próximo episódio eu vou chegar com mais Que eu vou ter ido lá buscar e bababá, babá por que que eu começo enfeitiçando isso daqui? O que, que é isso aqui? Sharpness. Nossa, não. Não. Unbreaking. Agora não. Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra picareta. Efficiency. Efficiency. Efficiency. Mais eficiente. Não, não. Vamos. Vai, um. Ai, como eu precisava, tiro. Trazer aquele negócio lá de cima ah, Não, não, não Mas pelo menos o episódio fica com mais de 10 minutos Então vamos lá, vai Vai, querido Isso, vamos Vamos, vamos Vamos subir, eu preciso de mais experiências Porque senão não dá pra fazer encantamentos Eu preciso ir lá em cima querido. Ah, meu pai eterno Oh, pai Eu vou tirar esse negócio daqui Tomara que saia com a picareta isso aí, bora, bora lá pra baixo Vou levar esse negócio lá pra baixo Vai, desce Fecha fecha Isso muito bueno Vamos, vamos, vamos, vamos Enquanto eu tô pegando as coisas Vai escrevendo no canal se você quer mais episódios da saga Deixa eu ver se tá gravando De novo Tá, tá gravando Vamos, vamos, vamos, vamos lá Vai Pronto Ah não, pelo amor de Deus, Gabriel! Com licença, muito obrigado Isso, agora eu preciso colocar aquele negócio Tá aqui Muito obrigado Pronto, agora eu vou tirar o feitiço Pronto Ah, eu não recebi nenhum ponto de experiência, caramba Coloca Efficiency, efficiency, unbreaking Eu vou, eu vou começar colocando unbreaking Que pelo menos É alguma coisa Efficiency e unbreaking. Ah, veio com efficiency, que ótimo. Muito bueno. Vamos lá, espada. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar esse lápis azul e vem. Sharpness, sharpness e unbreaking. Vamos pegar um sharpness. Pronto, vem mais o um que? Só sharpness. Agora vamos tirar da espada. Meu Deus do céu. Vai, tira. Isso, bueno. Vamos lá, o que que vai vir mais? Sharpness, sharpness. Benny of atrop Atropodis. What? O que é Benny of Atropodes? Não sei, eu vou pegar ele. Pega. Agora vamos tirar. Tira o feiticinho. Muito obrigado. Fica aí. Eu quase ia falando o nome dele. Fica até o final do episódio que eu vou dar nome pra ele. Pera aí. Sharpness, Benny of Atropolis, Sharpness. Caramba, vem um feito isso bom, pelo amor de Deus. Ai meu pai eterno. Vamos lá. Cheira. Pera aí, pera aí, aí. Tem como eu fazer isso? Cadê? Cadê? Tá aqui. Ah não, nem precisava abrir o baú, pelo amor de Deus. Tem como eu misturar as duas? Não. Tem como eu tirar o feitiço dela? Mas não, não. Agora não. Vamos lá, vai vir mais alguma coisa? Que and breaking... fire aspect. Isso, fire aspect, eu vou precisar muito para ir pro nether, né? Então deixa eu ver, ah, não tenho mais. Deixa eu ver o que, que sai para a minha armadura. Nossa, nove! Caramba! Vamos lá. Protection, protection, unbreaking. Vamos colocar um protection. Eu não sei se eu tiro protection. Ah, vamos tirar. Eu preciso de coisas melhores, né, querido? Coloca. O que, é que vai vir mais? Protection, blast protection. Protection. Blast protection. Que isso? Tá, beleza, eu vou colocar isso. Agora vamos fazer o portal Que desse episódio já vamos pro Nether, né? Mas antes de ir pro Nether eu preciso nomear o nosso querido cachorinho, né? Então vamos lá, tio Peco Vamos lá, vamos nomear o nosso querido cachorro Eu disse que ia ser no final do episódio, mas eu não sei quando é que vai acabar o episódio Nossa, caramba, não sei quando é que vai acabar o episódio, pelo amor de Deus Vamos embora Vem Vem, eu quase ia falar o nome dele de novo, pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, não. Na hora que eu vou batizar meu cachorro, caramba. Nossa, tô rouco demais. Na hora que eu vou batizar meu cachorro. Olha, eu tirei uma cama daqui, meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Vamos lá. Tomara que não tenha nenhum monstro, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Fica aí. Vamos lá. Ah, nossa, eu mostrei. Eu mostrei a casa dela. Teria um monstro, né? Eu mostrei a casa da nossa querida Gertrude. Gertrude. Pelo amor de Deus. Teria um monstro, né? Pelo amor de Deus. Não vem aqui não, pelo amor de Deus. Por favor. Não vem não. Ah, eu lembrei um... Eu escondi a Gertrude. Depois eu vou trazer ela pra aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Agora vamos nomear ele. Eu escondi a Gertrude num lugar onde vocês não imaginam. Vamos lá. Vem. Cadê ele, velho? Que não tem... Teve... Não... Ah, nossa, mano. Eu sou muito mula, velho. Eu sou muito mula. Ai, meu pai eterno. Ah! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eu vou ter que trazer ele de novo. Pelo amor de Deus, Gabriel. Isso, fi... Não. Pelo amor de Deus. Godinho, eu já volto pra te pegar. Deixa eu tirar esse negócio da mão, que eu tô com muito medo de bater neles. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Vamos, menino, vem. Eu sei que tá feio esse negócio aqui, mas depois eu vou ajeitar. Vem, você vem comigo, eu vou te batizar. Vamos, vamos, vamos, vamos, a lá. Vamos lá, mas celular tá no 21, meu Deus. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos andando e cantando. Ai, não. Ah, isso foi o rio que eu construí também. É. Ah, eu também construí uma passagem que sabe o que eu descobri? Lobos selvagens. Não esse daqui que eu vou bater agora, nosso cachorrinho. Não, outros lobos. Os selvagens. Vamos, você me segue. Eles atacam ovelhas. Eu fiquei com muito medo. Por isso que eu construí essas cercas aqui. Eu pensei que eu tinha tirado uma cerca. Vamos, vamos, vamos lá. Vem. Ele transporta pra aqui, querido. Vem. Vem, querido. Meu consagrado. Entra, você pode entrar? Isso, aleluia. Aí do meio. Pronto. Vamos escrever o nome dele. Vamos lá. Ai. Ai, meu pai eterno. Eu já sei qual é o nome deles. Vocês ainda não sabem, não. Pronto, já voltei. Vamos lá. Eu te nomeio em nome de Etrude, Atlas, Godinho e todos os animais deste mundo Martin. <risos> Vamos, Martin. Vamos para o Nether. Vamos. Vamos, teletransporta, vai. Onde é que eu posso fazer o portal do Nether? Ai, meu pai eterno. Eu tô com muito medo do Clodovaldo Osvaldo entrar no portal. Onde é que eu posso fazer o portal, velho? Onde, onde? Onde? Onde? Onde? Ah, eu vou fazer do lado da minha casa. Vem. Vem, Martin. Agora eu posso falar seu nome, porque agora você tem nome. Não, não. É isso mesmo. Vai. Agora eu só preciso de itens. Para fazer um negócio. Vamos. Não me vou pegar esse negócio. Eu não vou gastar isso. Ah, qualquer bloco... Isso que serve, eu acho que serve. Pelo amor de Deus. Vamos. Eu não sei se vai ser o suficiente. Ai, não vai ser o suficiente. Não vai dar certo pra ligar o portal agora. Não. Ou sou eu que fiz errado. Mas uh. são dois blocos. São dois blocos. Gabriel, Gabriel. Ah, meu pai é eterno, pra que, que tu foi fazer isso, Gabriel? Bom, galera, eu já volto de novo e vou consertar isso. Vou pegar mais um obsidian lá no portal. Já volto. Pronto, galera. Voltei e só falta acender o portal. Ah, eu peguei esse isqueiro lá também no baú. E em 3, 2. Um pam pam pelo amor de Deus e agora podemos ir para o net. Martin, você vem comigo? Vamos sim. Deixa eu só pegar o arco. Tô vendo que vai dar alguma coisa errada aqui. Vamos. Não, não, não, não, não, não, não, não. Martin, eu tenho coleira. Ah, meu pai eterna não tenho coleira. Então, Martin. Fica aqui. Senta. Isso. Três. Ah, não. Três, dois, um. Estamos entrando. Ai, meu pai eterno. Onde é que eu vou nascer? em Que não tenha guest. Não tenha guest. Ai, eu esqueci. Colocar armadura na sua mula. Não, tá bom, beleza. Nada, não. E está criando o nosso querido mundo. Ai meu pai eterno Eu tô animado pra essa saga continuar Então se você quer que essa saga continue Deixe seu like, inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos E entramos no nether Ah não, não, não, não, não, já tem fantasma ali Não, não, não, não Aí você me quebra todo Ai Ai Ai Caramba Que isso que... Ai eu tô pegando Ai, ai, ai Ai, eu tô pegando fogo. Ai. Ai. Ai. Come, come, come, come, come. Você vai morrer. Não, é para comer. Isso, parei, glória a Deus, parei. E esse é o Nether. Que que é aquilo? ali tem um esqueleto ali. Eu... Não acertei o bicho. Ai do meio. Eu não bati em você. Então beleza, galera. Esse foi o vídeo. Então vamos de volta para casa. Não quero deixar o Martin sozinho. Isso é ouro? Eu também é ouro, bicho. Eu gosto, eu gosto muito então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!